Como tem gente né, gripada, com resfriado. Olha só, os casos de síndrome respiratória aguda, grave, aumentaram, viu gente, em todo o país. A queda na temperatura indica mais do que nunca que é hora de se cuidar. Entre Três lagoas, as unidades de saúde estão super lotadas para esse tipo de atendimento. Vamos acompanhar a reportagem da Daniele Gale. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o boletim InfoGripe mostrou que dos 27 estados brasileiros, os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram em pelo menos 19, e Mato Grosso do Sul faz parte deste grupo. Entre os adultos, a predominância ainda é da Covid-19, porém tem aparecido ocorrências causadas pelos vírus influenza A e B. Entre as lagoas, muitas pessoas estão procurando as unidades de saúde e recebendo diagnóstico de gripe. Segundo a a coordenadora geral da unidade de pronto atendimento, Lilian Coraza, na cidade, há dois perfis de pessoas que procuram a UPA atualmente. Então a gente percebe muito que a gente tem dois tipos de, de usuário que procura a UPA, né? Ou é dengue ou é a síndrome respiratória. Por dia passam pela unidade cerca de 400 pacientes e não é difícil encontrar alguém com sintomas gripais. Já tem mais de uma semana que a gente está ficando tudo gripado em casa eu, o Nenê. É, tomando um antibiótico, mas continua com os mesmos sintomas. Aí a gente voltou pra ver o que, que passa pra ele. Muita febre, dor no corpo, coriza, a garganta ruim, não dá ânimo pra nada, né? E ele fica mais molinho ainda, pequenininho assim, a gente assusta bastante. Tá com uma semana, uma semana que eu tô tossindo muito e noite, muita dor no corpo e muita falta de ar. Só, né? tá com uma semana já, tá? E eu moro na fazenda. Aí hoje que eu vim. Muita dor no corpo, muita dor de cabeça, sabe? E, e falta de ar, de que não dormia, com muitas noites de dormir sentando no sofá. Não consigo dormir A pneumologista Vanessa Alves explica que o clima mais ameno influencia muito no surgimento das doenças respiratórias de modo geral a própria temperatura ela aumenta a deposição de poluentes de, de vírus no ar Esse o ar ele fica mais pesado né E aí aumenta essa, essa poluição e a irritação a questão do clima principalmente aqui para nós deês Lagoas o clima é muito seco então o inverno seco ele irrita a mucosa. E a, a mucosa, ela diminui a permeabilidade, que a hidratação dela, aumentando a chance desse vírus fazer mais ação. Uma das formas de prevenção ainda, segundo Vanessa, faz com que a gente se lembre dos tempos mais graves da pandemia, porque ela recomenda que a gente evite a aglomeração. No inverno a gente acaba procurando ficar em lugar mais juntinho, é, mais fechado, lugares quentes, fechados e, e cheios de pessoas, né, aglomerados. É, a prevenção acaba entrando nisso, então por isso que no Covid tinha a questão do Fique em casa, o uso da máscara, porque você acaba se expondo mais num ambiente fechado com um clima propício para as doenças. Eu sugiro, principalmente pacientes do grupo de risco, manter o, a máscara por enquanto, enquanto a gente não tem um controle total da doença. E a gente não sabe né, o que está por vir. Quando o Covid trouxe esse medo do que será amanhã, né, constantemente. As crianças e os idosos são as principais vítimas das doenças respiratórias, justamente por terem a imunidade mais baixa. Em muitos casos, é o próprio corpo quem avisa que o quadro de gripe evoluiu para algo mais grave. Aí é hora de ficar alerta e procurar atendimento médico. Quando você começa a mudar a produção da secreção, Começa, ou narina, né, rinorreia começa a ficar mais purulenta, mais espessa a secreção, a cor já não é aquela coriza, aquela aguinha, começa a ficar mais espessa, mais amarelada, esverdeada, aí já é um sinal de complicação. Não só isso nas características de secreção, essa questão da disposição, persisto cansada, persisto indisposta, não estou comendo bem, a criança não está se alimentando, está mais sonolenta, não está brincando, é um sinal de alerta. E a febre, né, principalmente. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no dia 2 de maio pela Secretaria Estadual de Saúde, neste ano, em Três Lagoas, pelo menos 58 pessoas contraíram a síndrome respiratória aguda grave. Em todo o estado, já são mais de 2.600 casos notificados, 135 deles já confirmados para influenza A e B. 14 pessoas morreram.